Vocês não vão acreditar onde eu tô agora nesse momento. Estou entrando na sede do Doutor Vendas. Pois é, vim visitar os, os Vendásticos e pegar umas dicas com eles maravilhosas e mostrar um pouco como é que foi o serviço executado todo em drywall, construção a seco que a gente fez aqui dentro. Vamos lá! Falei, e aí galera, beleza? Muito legal! Pode entrar, chefe! Prédio, Dr. Vendas. É legal de contar oh, o seguinte: nós alugamos esse prédio com três andares, tem cerca de três meses. Eu tinha que fazer uma obra. Era toda em vão corrido. Uhum. tudo aberto, falei: "Cara, o que que eu vou fazer? A alvenaria, eu falei: a "Alvenaria, não, vamos falar em fazer em drywall". Aí conversei com a Helena, com a Gipsy. então olha só que legal. Aqui nós temos a nossa recepção. Olha duas. que coisa linda, gente. Aí é o nosso código de cultura. A gente ainda tá terminando, né? Então tem duas salas aqui pra reunião, consultoria. É, ah, mudança assim mesmo, né, Sérgio? E o legal é que essas portas são porta pronta pra drywall, viu, gente? Não sei se vocês sabem. É molezinha de instalar isso. E aí aqui, ó, a gente uma sala de atendimento a cliente. Que legal. Aqui, dois e Tudo dry Tudo, legal. tudo legal. E rápido que foi? Nossa, isso aqui também. Oh. E quando para aqui pro pessoal, Sérgio, você botou isolamento acústico, como é que foi? Não, vamos lá, qual é o nosso objetivo? Que a obra fosse rápida, hum. que fosse limpa, acho que ninguém merece um monte de sujeira. Ah. Então, aqui preparamos lá no final. Então nós temos aqui em torno de 10 pessoas trabalhando aqui. Aquilo com... dali é o dragão com visor, é, né? Vem cá. Ó. Então, muito rápido. Não teve que quebrar piso, não teve. Já tinha forno, não teve que mexer no forno. a gente foi encaixando. E ficou muito legal. Maravilha. Isso do piso faz toda a diferença, né? Não, não tem que furar, quebrar. Acho que a maior vantagem foi rapidez e limpeza. E limpeza. A simplicidade do sistema faz muita diferença. Não, eu fiquei impressionado. Teve um dia que a galera veio, tinha uma galera trabalhando. Eu vi, no dia seguinte, estava quase tudo montado. A estrutura toda. Ah. Então, primeiro, né, fez todo o material, o frame. Depois uh -huh. veio colando as placas, botando lá. o. Como é que entra, entra no meio das placas? É a, a lã, lã. Lã. O isolamento acústico. Nossa, ficou muito legal. Ai, que bom. Bom, e daqui eu consigo ficar vendo a nossa equipe, aqui eu tenho comercial e sucesso do cliente. Ó, oh, isso que é equipe de venda estruturada, né? Vamos lá em cima, vamos lá em cima. Vamos lá, então aqui o primeiro andar fica a área comercial e sucesso do cliente. Vamos para operações agora, Então aqui fica a área de operações, onde nós temos a área de marketing, a área de social media. Essa área aqui toda foi construída com o Dayall por vocês. Aqui a área de sucesso do cliente, onde a galera copa. vem dar descansada. Maravilha! papinha como copa. sempre! Momento leste. Dois banheiros, almoxarifado. Quem olha aqui, não, não, quem não conhece, não entende que é a Draiel. Pensa que é alvenaria. Peço. Acho que é normal, né? E, e as pessoas pensam, quando chegam aqui, Sérgio, nossa, a colina demorou muito tempo. <risos> falei, pô, rapidinho. Aqui sim. não foi o que sim. Mas por exemplo, o prédio é todo é. em estrutura metálica, ó, sim. drywall. O cara também já tinha usado antes. Ó. Verdade, verdade. E Aqui. aí caiu um negócio, né, que várias pessoas já conhecem o sistema. Sim, sim. sim. Aqui é a nossa sala de treinamento, Está acontecendo o um recrutamento, mas lá lá. Ó, então, ó. sala ó. Aqui tinha um problema nesse prédio, só tinha um banheiro por andar e nós fizemos vários banheiros ali, o fim. Dois banheiros para ter um total de três, fizemos aquela vitória. Quer dizer, a vantagem da IOL, porque aqui no, no, nesse prédio, o piso de porcelanato é um piso caro, não valia a pena quebrar. E o teto dessas. dessas como é, que é o nome de cima desse teto? A placa re, for removível, mineral. Já estava pronto, então eu não podia destruir, custaria caro. Então o drywall encaixou direitinho, então isso foi um diferencial muito incrível. Eu fiquei muito animado, estou pensando até agora em obra em casa botar drywall que fica muito maneiro. Eu... E eu quero agradecer a JeepCenter que é a nossa parceira, quando eu, eu, eu aluguei aqui o imóvel, eu tinha que fazer essa obra rápida, eu liguei para a JeepCenter e falei, Helena, o que, que eu faço aqui? E a JeepCenter que entregou esse material e foi a parceira para me ajudar a executar. A gente executou tanto a compra do material, Quanto à execução da obra em parceria com a Gipcenter, poxa, eu vou pedir ajuda para quem é especialista na área, né? Então, muito obrigado, Gipcenter. Vocês arrebentaram, parabéns. Valeu, Helena.